É isso aí, moçada! Outro vídeo para vocês. A ideia é que vocês sempre continuem aprendendo todos os dias, ok? Não perca contato com o idioma. Aqui está outro vídeo para que vocês possam aprender mais palavras e expressões como outros vídeos anteriores. Eu pego várias palavras e expressões de alguns vídeos em português, nesse caso de um vídeo em português de um canal feito para brasileiros e é o que eu vou extraindo essas palavras para explicar para vocês, que são mais diferentes do, do espanhol e que eu imagino que as pessoas que estão aprendendo português geralmente têm mais dificuldade com essas palavras. Então pode ter certeza que você vai aprender muito na aula de hoje, ok? O vídeo é do canal Ponto e Comum. Tem muito conteúdo bacana nesse canal, tá muito da hora, recomendo demais. Galera, como eu sempre falo para vocês, é muito simples. Use o idioma para aprender mais que o idioma, através do idioma. No caso, o português, mas pode ser qualquer idioma, não importa, ok? A ideia é que você sinta que você não está somente focando na gramática, que essa coisa é toda estruturada, que essas regras... Assim, não. Que você aprenda de forma super espontânea, divertida, e que você sinta que você está aprendendo mais que português, né? Através de português. Essa é a ideia. Então o canal que eu escolhi foi Ponto em Comum. Tem muitos vídeos bacanas. Eu vou colocar mais vídeos desse canal também aqui no YouTube. E outra coisa, o título do, do, do vídeo, né? É como cair num golpe cientificamente. Ele fala sobre como as pessoas caem em golpes. né O golpe do Pix no Brasil. O Pix, p x no Brasil. É uma forma de você transferir dinheiro muito fácil entre contas, mesmo que seja bancos diferentes. Por ser tão fácil de fazer a transferência, é tão, tão, tão, tão rápido de fazer a transferência, que, que muitas pessoas caem em golpes, né? É o famoso golpe do Pix. Deixa aí a dica para vocês. Ó. Coloca aí no, no Google, no Google Brasil. Coloca assim, golpe do Pix. Quantidade de golpes do Pix, tipos de golpes do Pix. Tem vários golpes que o pessoal usa no Brasil para roubar as pessoas, né? Tipo, são golpistas, são pessoas que, que aplicam golpes. É, no final desse vídeo, eu vou deixar, fazer um comentário aí para vocês como eu faço algumas coisas para evitar, evitar esse tipo de coisa, né? Que A chance assim, de privacidade e tal. E se uma pessoa liga para você falando coisas que você... Caramba, como é que essa pessoa sabe isso, né? Ou seja, nunca foi tão fácil saber sobre a vida de uma pessoa. Com quem essa pessoa anda, o que essa pessoa come, se essa pessoa tem animal de estimação, ou, ou se tem pet, né? Que é tipo pet. Né? É A forma de dizer animal de estimação no Brasil, né? Usando estrangeirismo. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês aproveitem o vídeo. Vou estar gravando mais conteúdo aqui para vocês também. E fique ligado aí no final do vídeo, aqui okay? Na descrição desse vídeo eu vou estar deixando o link do vídeo que eu estou falando sobre nesse vídeo, ok? O vídeo Vocês entenderam, né? Tem um vídeo sobre como cair num golpe, né? Como cair num golpe cientificamente. E eu extraí várias palavras e expressões desse vídeo. Então, fiquem ligados, ligadas e se preparem para aprender. Vamos nessa! Valeu! Beleza, galera. Então aqui está o vídeo, ok? Do como cair num golpe cientificamente do canal Ponto em Comum. Eu vou destacando aqui, que okay? As palavras que eu imagino aqui que tem relevância para vocês que estão aprendendo português, que é mais diferente do espanhol, beleza? Então fiquem de olho aí, fiquem atentos, atentas, façam anotações. O bom do vídeo é que você pode voltar, pode pausar, que okay? Pode pesquisar outras coisas na internet também. É uma maravilha, né? Isso aí de replay infinito. Então, durante o vídeo, ele fala, né? Ala, ala, fui ver se tinha conserto, né? O, o cara lá, o cara, o golpista, né? Ele fala: Ah, eu fui ver se tinha conserto, mas não tinha, né? Conserto, se tinha forma de consertar aquilo, né, de resolver o problema. Eu posso ter um celular que caiu no chão, mas não tem conserto, ou seja, não tem como ajeitar. Tem que comprar outro, que okay? já é, tem aquela a, a PT, né, tipo perda total, que é uma expressão que a gente usa no, no Brasil também, né, PT. E quando a gente fala também que não tem jeito, caramba não tem jeito, não tem jeito. Eu posso falar que o celular não tem jeito não tem como consertar o celular, ou que uma pessoa também não tem jeito, ok? Não é que essa pessoa não tem como ser consertada, ok? Mas metaforicamente falando é tipo, cara, não tem jeito, rapaz, essa pessoa é muito irresponsável, assim não tem jeito, eu já falei várias vezes, não tem jeito, ou seja, não existe, não tem maneira pra resolver esse problema, entendeu? Então ele fala aqui, pois é, esse pois é tipo, seria mais ou menos assim, em espanhol, tipo, isso é como, Sim, é, pois é, isso é, isso é, pois assim é, assim é também, né? Então parece meio inacreditável, né? Parece meio inacreditável destacando aqui esse do increíble, esse ble no final, que a gente fala véu, que é inacreditável, OK? E quando você consegue o feito de cair nisso também, né? Conseguiu o feito de cair nisso também. Tipo, ele como leite ou não? Como? Às vezes eu vou traduzir aqui, eu vou evitar fazer tradução aqui, mas para não demorar muito na explicação de cada palavra, Uh, eu vou fazer a tradução em alguns momentos, ok? Poucos. Eu vou evitar o máximo possível. Então, prestem atenção no contexto, ok? O mais importante é o contexto. Não foque somente em uma palavra. O mais importante é o contexto. Então, tem pessoas que conseguem o feito de cair nisso também, né? Conseguem a... a não sei, é tipo... Conseguem... Como assim, conseguem fazer isso? Estou tentando procurar uma palavra aqui, mas... Então, os golpistas são as pessoas que dão golpes, ok? São golpistas. Aí ele fala também que o, eu, ah, que o cara fala que é manjador dos computers, né? como é, é manjador, que isso aqui vem do verbo manjar, ok? Manjar de alguma coisa é quando você faz algo bem feito, você manja disso. Nossa, você manja muito bem desse programa, né? Nossa, você manja muito bem disso, né? Onde foi que você aprendeu a fazer isso? Então o cara é um manjador, né? Tipo, manja das coisas. E quando ele fala uma cacetada de dinheiro, é muito dinheiro. É uma porrada de dinheiro, assim. De uma forma assim mais informal meio que palavrão assim a gente fala tipo é uma caralhada de dinheiro entendeu? é muito dinheiro uma porrada de dinheiro beleza é, é dinheiro pra caramba uma cacetada de dinheiro né eu, eu, eu falo assim cara eu tive um prejuízo eu bati o carro eu, eu, eu tive que pagar uma cacetada porque não tinha seguro uma, uma porrada ok mas uma cacetada também pode ser uma fisicamente ok alguém bate na sua cabeça então ele fala aqui que esses caras eles miram, né? Mirar, mirar nesse caso aqui não é olhar, ok? Mirar é você assim, tá apontando para alguma coisa, direcionando sua visão focada em algo, ok? Ele mira para o elo mais fraco do sistema. O elo mais fraco do sistema, né? Que é o quê? Tipo, não é o elo mais fraco, não é o... a segurança do sistema, entendeu? Tipo, ah, a segurança do sistema é muito fraca. Mas o elo mais fraco ele fala é a questão humana. É a questão de você ter seus familiares e você cair nessa questão de engenharia social, né? Que você, caramba, será que estão falando a verdade? Ou, às vezes você nem desconfia, você simplesmente paga, nada mais. E ele fala, e o elo, né? A gente estava numa discussão aqui na, na videoconferência, tentando encontrar... É, tá chovendo aqui, se vocês estiverem escutando aí o... É a chuva, é, Tomara que dê para ouvir o que eu tô falando aqui, não é possível, né? Mas vamos continuar, né? Eu não vou fechar aqui as janelas, senão vou morrer de calor, né? <risos> Imagina! Então, ok, mirar o elo mais fraco do sistema. E o elo é tipo a conexão, é o vínculo. Qual foi a palavra que falaram na videoconferência? Era tipo... Era... Mirar o elo mais fraco era tipo... Eu não vou nem arriscar dizer a palavra aqui. Alam... Caramba, eu esqueci qual era a palavra. Mas era Alambo... Alambo? alamo Não sei, alguma coisa assim. Mas o elo é tipo a conexão, ok? Mirar, ele direciona a intenção no elo mais fraco, né? mais fraco, ou seja, o, contr o contrário de mais forte, mais fraco do sistema. E ele fala sobre é, que, que, blá blá blá, né? que refletem as regras do mundo offline, de refletir as, reglas, né? as regras do mundo. Reflete, né? Tipo, se espelha. Ah, falando de espelhar também, de refletir, você também pode falar que você se espelha em alguém. Que se espelhar. Espelhar, se espelhar numa pessoa é quando você, se, você tem aquela pessoa como um modelo de pessoa, né? você se espelha naquela pessoa. Isso é um extra, que não está no vídeo. Okay, e ele fala que você não pode ser preconceituoso, né? Pessoas que têm preconceitos, são preconceituosas, ah, eu não gosto de gente daquele país, eu não gosto de gente daquela cor, daquele tipo de cabelo, daquela é, preferência sexual, não sei o que, tem gente preconceituosa. Você okay? tem um conceito antecipado de alguma coisa sem nem conhecer, não sabe de nada. E está ali com seus preconceitos. Então fala sobre assassino de aluguel. Um assassino de aluguel, ok? Tipo, você paga uma pessoa para matar outra pessoa. Então ele fala que o principal, o, é o principal alvo de roubo, ok? Quando você mira em alguma coisa, você tá mirando, você pode mirar no alvo. Qual é o seu alvo? O seu alvo é o quê? É uma, é uma galinha? O cara vai caçar uma galinha? Então você mira na galinha, a galinha é o seu alvo e você pá, dispara na galinha, né? Não faça isso, ok? Não mate a galinha assim... Eu não sei se eu não mate a calinha. eu comi frango hoje. Que coisa, né? Então, principal alvo de roubo em massa, ok? E roubo, ok? Lembrando aqui que tem um U. Principal alvo de roubo em massa. Então, ele fala sobre a empresa fulaninha sofreu vazamento de dados. Empresa fulaninha, que vocês falam em espanhol, fulanita, fulanito, a gente fala fulaninha, ok? Sofreu vazamento, ou seja, a informação escapou, ok? Ih, eu acho que está molhando por aqui. Ih, está molhando. Vou ter que fechar. Ai. Caramba. Ok. Ok, ok, ok, ok. Ai, caramba. Molhou a tela. <risos> ok, vamos lá. Então, a empresa fulaninha sofreu vazamento de dados. Okay? Vazamento de informação. Vazamento de dados. Né? Uma informação foi vazada. E o vazamento também pode ser vazamento de gás. Então, o vazamento é quando... Algum componente, alguma composição de algo, escapa daquilo. Então, no caso, a informação de uma reunião vazou. Alguém escutou a reunião, né? o pessoal na reunião, e essa informação vazou. E ele fala aqui, antes de arrancar a grana das pessoas, né? arrancar a grana de pessoas pela internet. Arrancar grana, ok? Dinheiro, grana, é uma forma de você se referir a dinheiro, grana. Ah, você pode ajudá-los nisso. Você pode ajudá-los nisso. Vacilo, hein? Esse vacilo, o verbo vacilar em português é você cometer um, um erro, ok? Você, caramba, como é que você foi tão estúpido, cara? Que vacilo, ou seja, que, que mancada, né? A gente fala também, que mancada, que vacilo, vacilão, né? O cara pode falar assim, ah, você é mau vacilão, cara. Que vacilo, hein? Vacilão, hein, cara? Você é maior um vacilão. E quando você dá alguma coisa de mão beijada pra alguém, você dá facilmente. Essa pessoa não teve que lutar por isso. Você cara, você tem tudo de mão beijada na sua vida. Você não tem que lutar por nada. Você quer que eu dê isso de mão beijada pra você? Não, não, não. Você vai ter que lutar por isso. E ele fala, né? O lance é que às vezes com vazamento de dados. O lance é que às vezes seria como dizer em espanhol, ela coça S. Como, não é que lá vai não é que né? o que passa é, esse, assim, esse é o lance o lance é a coisa tipo é a situação a situação é que às vezes é, tipo a coisa é que às vezes é, sim é tipo a situação seria mais a situação assim tipo nesse caso né então faltar falta informação chave né informação chave para fazer uma informação muito precisa né e eu coloquei aqui, eu destaquei o que vamos supor, porque o verbo supor é o verbo irregular, irregular em português e em espanhol também, que de fato em espanhol é super estranho conjugar esse verbo suponer, supulso, que não sei o quê. Eu fico louco com esses verbos, eu fico às vezes pensando que estou falando português ou espanhol. Eu acho que é uma coisa para o resto da vida isso aí. Então vamos supor que você tenha tal coisa, né? Vamos supor que você tenha isso. Então... As pessoas que expõem suas informações por livre e espontânea vontade. Ou seja, ninguém está forçando você a colocar sua informação na internet ou colocar sua informação em qualquer lugar. Você está fazendo isso por livre e espontânea vontade, né? Mais, mais ainda na forma digital, né? Que é muito fácil você colocar sua informação na internet. Por livre e espontânea vontade, ok? Livre e espontânea vontade. E expõe. Okay? E algo ainda mais recente, ou seja, ainda, ainda mais recente, né? Há um mas, né? Então, ele fala que, ah, no WhatsApp foi lançado uma nova figurinha no, no TikTok, não sei o quê. Uma nova figurinha é o Sticker, aquele okay? Os Stickers é uma figurinha. Você vê que eu lembro também das daqueles álbuns do tempo, né? Do, ah, acho que ele existe, né? Aqueles é, é, é, é, é, é, álbum de futebol, né? De campeonato, tal, essas coisas. Então, você vai colecionando as figurinhas. Você vai, vai numa banca de revista, compra... Aqueles uh, os envelopezinhos lá que você que traz aquelas figurinhas. Você tira as figurinhas e cola no seu álbum, ok? Então nesse caso também pode ser figurinha. Então ele fala que, que isso permite que o pessoal crie correntes, né? Criar correntes, criar correntes no WhatsApp, né? Mande isso para 10 pessoas, mande isso para não sei quem. Né? Você cria correntes, mas corrente também pode ser a corrente que você usa no pescoço, ok? Pode ser a corrente marítima também. Okay? Pode ser a corrente da moto, okay? da bicicleta também, é a corrente. Okay? Pode ser a corrente que uma pessoa te prende, é né? a corrente, ele foi acorrentado. Okay? Então vai depender do contexto. Então ele fala ah, que poste uma foto do seu pet, okay? do pet. E no caso aqui o pet seria tipo um animal de estimação, okay? animal de estimação. Então aqui poste uma foto do seu pet, né? que é a mesma coisa de animal de estimação. Então, olha que meigo, que meigo e inocente, né? que meigo, pode ser assim, tipo tierno. Se bem que é, tem, tem, tem um fofo também, né tipo meigo e fofo, que você pode escutar alguém falando, ah, esse cachorrinho é muito fofo, ou essa pessoa é muito meiga, é tipo doce, como tierna. Mas uma pessoa pode falar uma coisa, que é muito fofa, né? Uma pessoa se declara, né? Ah, eu vou me declarar para quem eu amo. E essa pessoa fala: Nossa, você é muito fofo, fez tudo isso para mim, essa surpresa tão linda, não sei o quê. Talvez eu não seja meigo, mas eu fui fofo em fazer isso. Meigo é mais uma, uma carinha assim de inocente, né? Assim, uma carinha assim toda, hum, assim, né? com aqueles olhinhos assim, né? Nossa, que meigo. É tão amável, né? Tão doce. Então tem esse detalhe, ok? Ou seja, ele, ele, ele fofo não tem nada a ver com beleza e meigo também não, ok? É mais comum de ações. Ou também de aparência, no caso, de fofo, de você ser uma pessoa fofa. É, no caso também pode ser de fofo de aparência, né? Um cachorro muito fofo. Não é porque o cachorro fez uma coisa fofa, é um cachorro que... Ah, é muito fofo, é muito lindo, né? Então, um gato usando uma fantasia. Então, a fantasia, eu coloquei aqui destacar a fantasia porque a gente... A gente usa fantasia no Halloween, né? E o pessoal em espanhol, vocês falam, é, é um desfraço, né? Então a gente fala fantasia, mas aí tipo, na videoconferência fala, não, mas fantasia é outra coisa, né? Tipo fetiche, não sei o <risos> Ok, em português também você pode falar que você, ah, eu tenho uma fantasia de fazer isso, né? Tal, né? Aqueles fetiches e tal. Mas quando a pessoa diz que vai fantasiada, ou que eu, eu tenho uma fantasia em casa de tal coisa, você já é um desfraço, ok? Não é tipo uma coisa sexual. Porque aí, no caso, se fosse uma coisa sexual, seria tipo que essa pessoa tem uma tara por alguma coisa. Nossa, tem uma tara, é tipo um desejo sexual por alguma coisa. Ou pode ser uma obsessão por algo não necessariamente sexual, ok? É ter uma tara por alguma coisa. Beleza? Então aí tá a fantasia. Ok? beleza vou deixar aqui. Vou deixar a tara aqui. Extra. Então ele fala aqui, tipo, ah, nessa brincadeira... Na verdade, eu adicionei isso aqui para dar contexto aqui. Okay? Ah, nessa brincadeira ele perdeu 10 mil reais. Nessa brincadeira, é uma forma de você falar, tipo, nesse nessa, nessa situação, é, falaram aí, é, é, Reinaldo, que é do curso, ele falou é, que, que neste chistecito perdi tanto, né? Neste chistecito. Então, seria como nessa brincadeira. ok Então, você vai pagar uma conta em no Brasil, né? você consumiu um montão de coisa, você fica esperando aquela cacetada, né, a conta. E você fala, amigão, essa brincadeira aqui, deu quanto aí pra gente? Essa brincadeira aí, deu quanto, né? Não, só deu aqui 10 mil reais. <risos> Ou seja, com desconto, né? imagina. Então, pode ser usado em golpe, minha gente. Assim, isso pode ser usado, uma formação que pode ser usada em golpe, minha gente, acorda. Então, minha gente, a gente usa muito em português, que minha gente... Vamos se acordar, minha gente, vocês podem me ajudar aqui, minha gente, né? Ô, oh, minha gente, aí, como é que tá? Ah, tudo bem? Né? E acorda como despierta teu, é Então, fala assim, tipo, ah, fotos recentes, além de informações familiares, né? Tipo, além de informações familiares, mas, ou seja, além é tipo, além da conta, né? Você tem fotos recentes. E mais que isso, ou seja, além disso, além das fotos recentes, você também tem informações familiares, ok? Então é muita informação. Então ele fala que bateu no carro na semana passada. Bateu o carro na semana passada, ok? Se você bateu o carro na semana passada, você esteve em uma batida. Uma batida, foi uma colisão, ok? Dois carros bateram, teve uma batida, tinha muito trânsito. Mas também eu posso falar batida policial, ok? Batida policial é... Quando você está em local e a polícia chega e todo mundo fica parado, quieto, quieto, quieto, e vai revistando todo mundo, vasculhando tudo para encontrar evidência de alguma coisa, né? Para mostrar que aquela pessoa é um criminoso, uma criminosa, ok? Então, bateu o cara na ah, batida policial, ok? Então, coloquei aqui o extra, batida de choque, batida, batida policial, ok? Duas coisas, isso aqui é extra. Então, mesmo com, informação, mesmo com muita informação sua, eles não são você. Então, mesmo com muita informação, como ainda que tenha muita informação sua, ele, sua ele não, eles não são você, ok? Então, mesmo, esse mesmo aqui tem muitas formas de usar mesmo, eu fiz um vídeo também falando sobre isso, então mesmo que eles tenham tal coisa, ainda que eles tenham tal coisa, né, o fato que eles tenham tal coisa, ou seja, muita informação é sua, eles não são você. E mesmo que soubessem, ou seja, ainda que soubessem que era você, então ele fala que essa pessoa jamais deveria cair nessa, de cair nessa, né? Cair nessa, cair nessa situação. Ele fala sobre um senso de familiaridade. Um senso de fome, familiaridade. Familiaridade, quase não sai. Um senso de familiaridade, familiaridade. Caramba! Estou enrolando aqui a língua. Okay? Familiaridade. Okay? Família, família, aridade, familiaridade, familiaridade, familiaridade, familiaridade, familiaridade. Ok, beleza. Senso de familiaridade. Familiaridade. Familiaridade. Nossa. <risos> familiaridade. Ok? Beleza. Então eu coloquei aqui uma pessoa que tem bom senso, não sentiu comum, ok? É uma pessoa bom senso. Cara, você tem bom senso. Isso é questão de bom senso, a gente fala muito. Cara, isso é questão de bom senso. Não precisa ser um mágico, não precisa ser o cara mais inteligente do mundo para saber disso, ou seja, é, é bom senso, cara, é somente você ter é, ser uma pessoa sensata, aqui, ó. ser uma pessoa sensata, você é uma pessoa sensata, ok? Então ele fala aqui que a isca é mordida não pela razão, mas pela emoção, ok? Não pela razão, olha só a razão, mas sim pela emoção. Então ele fala sobre a isca que é mordida, então a isca é o que você coloca no anzol para pescar. Você tem a minhoca, a minhoquinha, ok? Você coloca lá, ou comida, ou o que seja, você coloca lá na isca para você pescar, ok? Então a isca é mordida não pela razão, mas pela emoção, ok? Então se pondo no lugar dessas vítimas, se pondo no lugar, o verbo por, ok? ou posso falar também, se colocando no lugar dessas vítimas, que é o verbo mais fácil de conjugar, ok? Colocar. Então se pondo no lugar dessas vítimas, ele fala sobre, Vá, você que se acha o espertão das tapiocas, né? Quando você é o espertão das tapiocas, é que você se acha muito inteligente, né? Muito capacitado, muito infalível, né? O espertão das tapiocas se acha demais. Isso é uma expressão em português aqui: é é quando a pessoa se acha, nossa, esse cara se acha, é tipo, oh, oh, oh. se acha, né? E você acha que nunca vai cair num golpe desses, né? Você nunca vai cair num golpe desses, né? Vai cair num golpe desses. Golpe, eu vou colocar aqui, né? E num, que é a mesma coisa de em um, ok? Em um. Aí ele fala sobre constrangimento, né? Quando você passa por situação de constrangimento, uma situação constrangedora, uma situação de vergonha, ok? E ele fala que às vezes não é nem a questão do dinheiro que as pessoas perderam, mas é a questão do... Constrangimento de haver passado por isso, né? de ter passado por isso, de viver essa situação e ter vergonha, muitas vezes, de falar para as pessoas que caiu nisso, né? E as pessoas vão falar: caramba, como é que você não viu? Nossa, você é muito ingênuo, você é muito burro, cara. Como é que, você, como é que aconteceu isso? E, e só sabe quem passa né, pela, pela situação. Okay? Então, fazer estrago, fazer um estrago na sua vida. Né? então uma pessoa que pode fazer um estrago na sua vida. Né? do verbo aí é estragar, um estrago, cometer assim, é, trazer muitos danos para a sua vida. Okay? Aí o que ele fala é que não, o que não ajuda é constranger as vítimas. Isso não ajuda, não constrange as vítimas. Okay? Porque é, são, tem muitos casos... Que, que as pessoas não denunciam, as pessoas não comentam sobre isso, que deveriam comentar sobre isso, eu caí no golpe. Eu tô falando para você aqui, para você também ficar sabendo. Eu sei que foi uma estupidez, ou seja, eu tava com a cabeça em outro lugar, não prestei atenção, aconteceu, eu não pensei que ia acontecer isso, né? E muitas vezes acontece porque você já faz muito tempo que não acontece nada com você. Então você fica um pouco mais confiante, né? Você fica assim um pouco mais... Ah, cara, vai acontecer o que de mal comigo, né? Tipo, faz, faz tanto tempo que nunca aconteceu nada, né? E a tendência de você pensar que sempre vai continuar a, a acontecer o que aconteceu anteriormente. É tipo quando você é roubado. Você é roubado hoje, amanhã você sai na rua e você pensa que vai ser roubado outra vez. entendeu? Acontece o contrário também, de você não é roubado hoje, você não é roubado amanhã. Você não... Então você começa a se relaxar mais. Então é isso é o que acontece. Ele fala aqui que... Ah, outra coisa aqui, ó. Esse aqui na videoconferência foi. Deu o que falar. Podemos esquecer que somos tão falhos quanto a maioria das pessoas. E a gente não conseguiu encontrar uma palavra equivalente em espanhol para falhos. A mesma palavra, sim, o mesmo equivalência, né? Porque você pode falar que algo foi. Ah, um intento fadio. O um intento fadio, não. Eu não sei, tipo, ah, podemos olvidar que somos tão falhos quanto a maioria das Não. Não. O que as pessoas falaram é, tipo, os estudantes, né? Não, você pode falar que, que eh, podemos olvidar, olvidar-nos que, que, que somos tão propensos a falhar, ou seja, propensos a falhar, como estamos expostos a falhar, vulneráveis a falhar, mas, né? mas não falhos, né? Mas não falho Tipo, você pode ter um sistema de segurança que é muito falho em português. Cara, você tem um sistema de segurança, mas como tem muitas falhas, é um sistema falho, ok? É um sistema falho, que não, que não funciona como deveria, que tem muitas falhas. A não consegui uma palavra para falho. Foi difícil. A única forma era, tipo, mudando a frase, usando um verbo diferente, né? De você é, não usar a ciência de, de coisas falhas, né? Você não, não, não usar nessa conjugação aqui de algo falho. Se bem que eu posso falar que eu, eu, eu falho, às vezes eu falho, você falha, são são projetos falhos. Como é que não tem em espanhol? É, também tem muitas palavras em espanhol que não tem em português, né? que a gente não consegue um equivalente assim em português. Mas é isso aí, galera. Então eu espero que vocês gostem aí, que tenham aprendido aqui com esse conteúdo, muito material aqui, olha só a quantidade de coisa que está em negrito aqui e sublinhado, ok? Sublinhado é isso aqui, ok? Então é isso aí, ficar a explicação para vocês e aproveitem o vídeo, ok, do canal Ponto Em Comum, ok, aqui, como cair num golpe, cientificamente. Valeu. E aí, galera? O que é que vocês acharam aí das palavras e expressões? Deu para aprender alguma coisa? Participa aí nos comentários também, aproveitando a situação aqui, né? Para perguntar para vocês, você já caiu num golpe? E que tipo de golpe? E será que você conseguiria explicar o golpe? Como foi o golpe que você sofreu, né? Em português, nos comentários? uma vez ligaram para mim dizendo que não sei o quê. Eu quase caí no golpe, né? Quase. Foi por pouco que eu caí no golpe. Na Colômbia, eu já recebi ligações de pessoas falando que eu tinha ganhado aí uma uma cesta básica, né? E eu tinha que fazer um pagamento para que eles pudessem enviar para minha casa a cesta básica, né? De alimentos. E era tipo uma em dólares seria tipo um envio era tipo uns 5 dólares, 4 dólares, mais ou menos, né? É tipo, eu não sei, eles ligam para as pessoas para fazer isso, as pessoas vão depositando dinheiro e é 15, é 5 dólares aqui, 3 dólares aqui, 10 dólares ali, então você vai somando no final do dia, do dia você tem um montão de coisa. É impressionante a quantidade de golpes que existem. Você quando escuta, você fica, caramba, que nível de criatividade. Você fica impressionado com o nível de criatividade que as pessoas têm para enrolar outras pessoas. Eu fico pensando, Tipo, tem uma, tem uma coisa que eu fico, eu sou meio cismado com isso, né? Que você, tipo, quando eu compro pizza, mais a pizza da Domino's, que na embalagem, na caixa de papelão, né? Na lateral, tem a etiqueta com o teu nome, teu telefone, teu endereço, né? Ou seja, é informação, e, e de onde você é cliente, né? Claro, então Domino's, Felipe o telefone dele e o endereço dele, né? Eu já sei que ele é cliente daqui dessa empresa. E claro, a data que você pediu a pizza, né? Que tá lá registrado no papelzinho. Então o que eu faço geralmente com essas coisas, não somente com isso, mas também com nota fiscal, coisas que têm minha informação, pessoal. Empresa que eu comprei, meu nome, o que seja. Se eu já não vou usar aquilo, eu molho todo o documento, eu molho tudo, aperto um montão para ir saindo a tinta assim, sabe? Amasso, esfrego. Assim, eu faço todo o possível para que, se uma pessoa quiser abrir aquilo ali, não vai conseguir ver nada. É, é, é muito. Digamos que, se aquela pessoa está no lixo, catando é, nota fiscal, alguma coisa que tenha informação pessoal de alguém. Quando essa pessoa vê o meu todo enrolado, eu tô assim, tipo, ah, não vou nem perder tempo com isso porque eu sei que tem outros aqui que o pessoal não faz isso. O pessoal só passa a tesoura. Ou às vezes somente amassa e joga fora. Fica mais fácil, né? Eu tava até conversando esses dias, tipo, a galera sabe tanto detalhe sobre sua vida hoje em dia. E, é tão... e, e, e outra, né? Tipo, nós, a gente vai publicando as coisas, livre e espontânea vontade. Sem pensar, a gente fala, ah, mas eu não tenho nada a esconder, eu não tenho nada, eu não sei o quê. Mas tem outras pessoas que vão utilizar essa informação pública para fazer algo com você. Você, às vezes, pode nem saber que está acontecendo algo. Depois de muito tempo, você fica sabendo que alguém estava passando por você. E é totalmente fácil criar um perfil falso de você. Porque você tem um motor de fotos na internet, você cria lá com um nome parecido, e tipo até uma pessoa confirmar se realmente é você, não sabe quando, a gente não sabe quanto tempo demora, né? Imagina a situação, você está na rua, e alguém se aproxima de você. Ô então, oh, Felipe, beleza, cara. E aí, rapaz? Faz, faz tempo que eu te vi, não sei o que, eu, eu te conheço. E tipo. Não, eu, eu, eu. Lembra? Não, pô. Acho que você não tá nem lembrado, né? A gente se conheceu faz uns três semanas, pô, lá na, naquela festa lá, não sei aonde, numa reunião, não sei quanto, não sei o que. E você. Sabe aquele momento que você con conversa com alguém, e essa pessoa tá tão segura, tão confiante assim que conhe te conhece, e você fica até com vergonha de não reconhecer aquela pessoa. Geralmente a gente tem isso, né, na memória de. Caramba, eu não tenho certeza né, se, se eu fiz aquilo, ou se eu falei aquilo, se eu encontrei com essa pessoa ou não, eu nem lembro dessa pessoa. Acontece. Caso você tenha uma memória muito boa, mas muito, que você pode depender 100%, você vai falar, não cara, eu não te conheci. Eu não te conheci. eu não, ah, eu não lembro não, pô. Eu te falei, não sei o que e então... tal. Não. Eu não lembro porque eu não vivi isso. Ou seja, você está falando uma coisa que não existe. Tipo, se for nesse nível, mas geralmente não acontece isso. Se você fizer o teste, você conversar com alguém, você vai falar que conhece essa pessoa, e essa pessoa vai ficar tipo, eu não lembro quem é você. não nunca te vi na vida, mas eu acho que eu esqueci, né? Você lembra, que vergonha, que eu não lembro quem é você. Eu não lembro nem seu nome, você lembra o meu, né? Nossa senhora, você fica assim todo né constrangido. Imagina o que pode acontecer. Imagina a, a, a vulnerabilidade que você tem com esse nível de informação. Que uma pessoa chega falando com você como se você já te conhece e falando com propriedade, então falo falando de uma forma que você, como, caramba, essa pessoa deve me conhecer, porque tá falando de uma maneira assim, muito clara. A menos que você tenha levado um golpe, sofrido um golpe recentemente, você não vai ficar muito desconfiado, desconfiado, entendeu? Não... A menos que você esteja em estado de alerta sempre, você fica, não, essa pessoa deve ter visto alguma coisa na internet aí que eu publiquei e tá falando essas coisas, mas eu acho que estão tentando me enrolar. Pode acontecer, né? Mas fica a dica aí para vocês, né? Tem muitas formas aí de vocês uh, se prevenirem na internet, né? Muita informação pública, muitas coisas na internet que fazem com que a gente fique mais vulnerável a esse tipo de coisa, a esse tipo de golpe, né? Então, vou estar esperando aí o comentário de vocês aí embaixo, ok? O que vocês aprenderam nesse vídeo? Se aprenderam alguma coisa? Se valeu a pena essa aula, né? Todo esse conteúdo aí que eu estou trazendo aqui para vocês. E se já aconteceu um caso desse de golpe, se você já soube de algum golpe, né? Se alguém deu um golpe no primo seu, ou se você levou um golpe na família, o que seja, escreve em português. Se não puder escrever em português, escreve em espanhol, em inglês, o que seja, ok? Mas compartilha com a gente aí, porque é um tema interessante e até mesmo para a gente ficar mais ligado com essas coisas, beleza? Mando um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo, ok? Lembrando que a descrição, na descrição aqui do vídeo, tem um link para o vídeo do canal Ponte Comum. Falando sobre sobre isso, sobre o golpe, ok? Como, como cair um golpe, né? O golpe do Pix. Então, valeu, galera. Até mais, hein? Tchau, tchau.